usar mais um sofá da vila que não está sendo na vila hoje, né? Não está sendo, gente. Fui surpreendida hoje. Sofá da casa. <risos> a Lili foi lá pra <risos> a vila. Ela achou que fosse, sei lá. Mas o sofá da vila está sendo na casa das pessoas. Tá bom, né? Mas bom aí vida. estamos aqui no sofá da queda no sofá da minha casa. Gostou desse filtro, Lili? Quer mudar o filtro? Vou ter que vir mais pra frente, porque senão você vai ficar... Mas ficou muito assim... Que bom que os filtros voltaram, né, gente? Porque sem filtro ninguém é digno, né? <risos> Esse ficou bom, mas ficou mais rodadinho. Tá ótimo. Estamos aqui, então, hoje com um tema muito interessante para todos vocês, que é quais as melhores técnicas para livro da dor do parto? Quais... Não, não farmacológicas, né? Sim, sim, né? Porque aí, <risos> aí não vale, né? É bom lembrar disso. Técnicas para... Para... Vou colocar só a dor do parto. Para a dor do parto. Quais as melhores técnicas para a dor do parto? E aí, vocês sabem, gente, quais são as melhores técnicas para a dor do parto? Estamos aqui, eu, médico obstetra, e Lili, enfermeira obstetra. Então, vou pedir para vocês clicarem nessa setinha que está aqui abaixo e chamarem aí os amigos de vocês para participarem. Então, ó, vamos chamar aqui os amigos de vocês para participarem. Clique na setinha para as pessoas que vocês acham que precisam participar. As gravidinhas que vocês conhecem. Todas as pessoas que vocês acham que vai precisam entender quais são essas técnicas, que podem ser, se beneficiar dessas técnicas. Que hoje nós vamos falar para vocês. Isso, né? A gente sabe que existem várias técnicas de alívio da dor do parto e muitas mulheres às vezes têm essa dúvida. O que, é que a gente pode fazer para aliviar a dor do parto, né, Lili? É, e o principal é a gente pensar que, assim, todo mundo sabe que o parto normal é mais seguro, né? Mais seguro que a cesariana, é mais saudável, mais seguro para a mãe, para o Enem. Por que, que tem essa taxa de cesariana altíssima? Por causa da dor. Muitas vezes é por causa da dor. Na maioria das vezes, quando a gente fala em parto Muitas normal, a, dor. a primeira coisa que a gente pensa que traz um medo é a dor. Sim. A gente não questiona o parto normal em nenhuma Sim. das outras coisas. Sim. Sim. E essa semana, semana passada, gente, eu pensei muito, assim, eu sofri muito com um caso grave que eu tive de uma complicação pós cesária, né? Acabei de telefonar para a paciente aqui agora. E toda vez que a gente tem uma complicação pós-cesárea, a gente que é médico e trabalha com isso, a gente sofre muito, muito, muito. Não que o parto normal não complique, mas a gente sabe que a cesariana complica muito mais. E quando a gente tem uma complicação pós cesária a gente começa a pensar assim, gente, por que que virou uma cesárea, né? E, e quando a gente sabe que virou uma cesárea, e uma das, das causas ali foi o excesso de anestesia, porque a gente sabe que a anestesia peridural é uma das intervenções que aumenta a chance de chegar na cesariana. É a principal intervenção, né, no trabalho de parto e parto, porque ela puxa todas as outras intervenções automaticamente. Então, quando a gente fala de técnicas para alívio da dor, muita gente fala assim: "Ah, mas pra que que eu vou querer saber de técnicas para alívio da dor? Gente, tomar logo a dural e acaba com isso. Pra que que você tá inventando esse tanto de técnicas para alívio da dor? Né? Vamos logo pro que faz efeito, porque a peridural é a que faz mais efeito? O efeito é mais rápido. Né? Mais rápido. O efeito é mais rápido. É mais rápido hum. e é a que realmente tira mais a dor? De é. todas? Assim, cientificamente, vamos falar, cientificamente, qual que é a técnica que mais tira a dor? A pé -dural. A pé -dural. Mas qual que é a técnica que mais pode atrapalhar o parto? A pé -dural. Qual que é a técnica de alívio da dor que mais pode fazer o parto virar cesárea? A pé -dural. A pé dural então assim, se a gente quer realmente fazer o parto normal dar certo o que, que eu tenho que evitar? A analgesia, né gente? a pele dural então ao mesmo tempo que a gente fala assim que seu parto tem que ser positivo tem que ser prazeroso, tem que ser protagonista do seu parto mas eu tenho que te deixar De... a gente tem que explicar muito pra você que o parto eu falei isso hoje com uma paciente minha primeira consulta pré-natal, médica Acabou de chegar da Europa e, e veio com 10 semanas, começou a Natal comigo e aí eu falei, olha, o parto... Ela, que horas que eu posso tomar anestesia? Eu falei, não existe isso. O parto é seu. Mas você tem que saber dos riscos e benefícios. benefícios. porque Você vai ter uma pele a hora que você quiser, mas você tem que saber o que é uma pele Então, a gente não tá aqui para falar assim, olha, a banheira é maravilhosa, você não vai dor nenhuma na banheira. Não vai dor nenhuma com a massagem. Não Mas vai dor nenhuma com, com a hipnose. Não. A gente tem é que falar o seguinte. Dor nenhuma, amiga, é a pele que pode. Mas... Vezes, é. vezes, né? Às vezes. Mas que a gente pode conseguir é a pele Mas tem efeito colateral. Agora, o que, Lili, que a gente tem de técnica alternativa... Que pode ajudar muito as mulheres. E eu e Lili tivemos parte normal. E a gente sabe que essas técnicas funcionam. E, e assim, associadas, né? É. Todas juntas. Associadas com você querendo. Com você empoderada. Com você no controle. Com você segura. Pode ajudar muito alívio. Então a gente quer falar dessas técnicas, né, Lili? Exatamente. Não Sim. é de pele dural. Não. E são técnicas que têm baixo custo. Né? a gente pode fazer, pode realizar essas técnicas em qualquer lugar que a gente tiver em Sim. casa é, no, no hospital em qualquer lugar que você tiver e você não precisa de muita coisa para poder ter esse alívio né? Sim. então tudo começa com, com uma escala de medo o medo mais ansiedade desencoraja a gente a tentar o parto normal, até o parto normal então pensando nessas nesse, nesse alívio da dor, nessas técnicas não farmacológicas primeira coisa que a gente tem que pensar, a a técnica de alívio é diferente para cada mulher. Né? Às vezes Sim. o que é bom para uma mulher não é bom para outra mulher. Então o ideal é a gente utilizar todas essas técnicas. É, eu sempre falo com meus pacientes, gente, o legal, o que, que é o ideal? Você ter tudo disponível em momentos diferentes também. Às vezes naquele momento o chuveiro vale. Aí você quer sair do chuveiro, não quer sair do chuveiro não tá mais legal. Vamos aqui tentar a massagem. Então é importante a gente saber dos benefícios, quais são essas técnicas, e dos benefícios de cada uma, né, que cada uma delas vai trazer pra gente no trabalho de parto. Lili, na sua experiência, assim, como enfermeira, o, o, qual que você acha, assim, é, qual que é a técnica que você acha que a mulher deveria começar? Começando, assim, numa fase latente, chegou na casa da mulher, tá começando ali a fase latente, o que, que você acha que a mulher deve... Primeira técnica que a mulher deve buscar? Então, eu sempre oriento, é, primeira coisa, começou ali as contrações, você tá em casa, né? Compressa quente. Compressa quente, a gente, ajuda a aliviar demais. É, a compressa quente, ela pode ser feita com aquelas bolsinhas de, de gel, né? Que esquenta no micro-ondas. Hoje eu tava estudando mais sobre o tema, eu achei uma, uma coisa interessante, coloca arroz dentro da meia e coloca no micro-ondas arroz. A... Arroz? Arroz. Ah, e o arroz mantém o calor? Mantém o calor. Então, você coloca os grãozinhos de arroz dentro de um tecido, dentro de uma meia, dentro de um... E coloca no microondas, aquece, e aí você coloca local, né? É, a compressa quente, ela tem uma função de um anestésico local mesmo. Além de relaxar a anestesia de forma local. Outra dica que eu sempre dou. Começou a contrair, tá incomodando? Chuveiro. O chuveiro é a água, né? O chuveiro, a hidroterapia. Uhum. A hidroterapia você vai usar em todos os momentos ao trabalho de parto. Uhum. A princípio, a gente orienta o chuveiro... É, pode usar a banheira também, a gente sempre pede para deixar a banheira mais pro finalzinho, porque a banheira pode dar uma... O relaxamento na água, ele é tão grande que, às vezes, as contrações espaçam. Então, talvez não seja ideal entrar na banheira tão cedo, uhum. né? Mas chuveiro, compressa quente, massagem, né? É... A compressa quente, como é que a mulher pode fazer essa compressa, assim... É, é com pano, com toalha. Como é que ela faria isso em casa no começo? Da Pode fazer com casa? toalha, com água quente. Pode fazer com aquelas bolsas. Pega no chuveiro, assim, molha a toalha no então, chuveiro. Quanto mais quente a água tiver, melhor, né? Mas aí vocês têm que olhar também a questão da tolerância do calor, tomar cuidado pra... para não. De torcer para a tensão muscular. Pode, sim, com essas bolsas. Que... Muscular, essas bolsas. Que os de maridos têm que joga futebol, bola, né? Uh -huh. Quente frio. Uhum. Pode utilizar ela. Já é esquenta na panela, na água, né? Esquenta a água e, e aí coloca, água, né? coloca dentro da bolsa. Tem, tem aquelas, aquelas, aquelas, aquelas cintas que às vezes o marido coloca no, no joelho, assim, a mulher pode botar a bolsa lá dentro e colocar na, na barriga, assim? Pode, tá. E onde que é o melhor lugar pra colocar nesse começo? É nas costas ou é aqui na barriga aqui assim, embaixo? Onde a gente tá aí, incomodando mais, né? Então, e assim. onde que a mulher sente mais nesse começo? É Depende. aqui embaixo ou é nas costas? Porque eu já, vi, eu já vi mulher falando que é embaixo, eu já vi mulher falando que é nas costas. Onde é. que é? Depende muito, é muito particular. É, a dor é muito subjetiva, né? Tem algumas pacientes que me ligam e falam, Lili, tô sentindo muita dor embaixo da barriga. É o mais comum, né? A gente sentir dor embaixo do ventre. É... Mesmo Mas... no começo. Mesmo no começo. Às vezes, essa dor, ela eu costumo dizer, pelo menos no meu caso foi assim, ela vem em faixa. Ela começa embaixo da barriga e irradia para as costas. Então, você vai colocar onde está te incomodando mais. Se estiver incomodando na frente, coloca na barriga. Se estiver incomodando nas costas, coloca nas costas. Vale também para o chuveiro, né? Deixar a água quente cair onde estiver incomodando mais. Se estiver incomodando mais na barriga, pegar o chuveirinho, direcionar mais aqui para o baixo ventre. E se for na lombar, deixar a ducha mesmo cair na lombar. Uhum. Então nessa fase inicial do trabalho de parto Muitas vezes até antes da enfermeira chegar gente Prestem atenção nisso É uma dica muito boa Tem mulheres que tem essa fase inicial do trabalho de parto A gente chama de fase latente Que é aquela fase de contrações Às vezes são espaçadas né, Às vezes liga para a enfermeira ou para a doula Ou para o médico Ou então quem não tem equipe mas vai para o hospital Mas sabe que não está na hora ainda Está com contrações de 10 em 10 Mas já está incomodando Faz essas coisas aí Põe a compressa, fica no chuveiro, porque isso vai dar um alívio, você vai relaxar. Isso e vai ganhar um tempo, vai né? Vai ganhar um tempo. Porque, assim, muitas pessoas têm medo e pensam assim, não, comecei a, a... começou a contrair agora. Você pensa, como é que vai estar daqui uma hora? Gente, contração, principalmente na fase inicial do trabalho de parto, o colo demora hum. pra abrir. Então, geralmente, vocês precisam de um tempo, né? E esse tempo, é para gerar menos ansiedade em relação à espera... O ideal é trabalhar essas técnicas Sim. mesmo em casa. Sim. Né? Massagem também é uma técnica maravilhosa. Passa um óleo na mão. É, pode trabalhar com essência, com óleo essencial se tiverem. Mas um óleo, um creme hidratante, né? o marido passa e vai massagear também. Onde estiver tá incomodando mais. Se for nas costas, massageia a lombar. Né? Então, essa massagem pode ser feita na lombar de forma circular, com os dedos. Compressão. É, tá fazendo mais no sacro aí, né, Lili? É. Tá mais na região do sacro. Região eu, nos não. meus partos, gente, eu sentia muito no sacro mesmo. É tanto que eu lembro, assim, que o tens... Era quase no bumbum, assim. Eu botava o tens, quatro, ah. quatro anos mesmo, assim, que eu botava o tênis. É, eu lembro bem, até nas minhas fotos, no meu, no meu último parto da Rebeca, assim... O lugar que eu mandava ele com o Arthur colocar o tênis era, era quase que lá no sacro, nos últimas vértebras sacrais, assim, que era o lugar que eu sentia mais, assim eu, eu o, o, o parto que eu mais lembro foi da Rebeca. Eu botei essa bolsa de água quente aqui na frente, que isso, isso eu me lembro bem, e botei o tênis bem aqui atrás, assim, assim. eu lembro que bem no em no, no, no, no cima do rego, assim, ó, que negócio dar, que dá aquela dobrinha assim. Ali, mas cada, eu sei que cada mulher é diferente, tem mulher que tá, talvez sente até mais em cima, né, ali, mais ali no, na, na lombar, assim, ali, ali, onde ela tá passando ali, ó, é lombosacra ali, né, assim, é mais embaixo, mas assim, a mulher vai ter que mostrar pro marido, ou pra, pra a doula, tiver, ou pra mãe, pra quem estiver com ela, onde que ela tá sentindo. Mas eu também já vi mulher que não aguenta que encosta nela. É, tem é isso também. Por isso que eu falo que, Às assim, vezes tem, você né? tem que ter tudo disponível. Mas tem gente que ama massagem, fora do é. trabalho de parto. É. Entrou em trabalho de parto, não encosta. E é importante você sinalizarem isso, sabe? Pra quem estiver com você. E direcionar mesmo, assim, a pessoa que estiver fazendo massagem massagem. Ah, massageia mais em cima, massageia na lombar. E não é só, só isso, né? A massagem, nessa fase inicial, é uma massagem de relaxamento. relaxamento. Então pode ser feita na cabeça... Né, no caso, aqui nos ó, no pés. ombro aqui, aqui. Aqui no ombro, né? Porque esse quando você relaxa, você libera endorfinas. Uhum. A endorfina eleva seu limiar de dor. Então, se você relaxa no começo do trabalho de parto, você vai sentir mais, menos dor. E aí você vai liberar mais ocitocina também. Exatamente. O seu parto vai fluir mais rápido. E às vezes essa fase latente que está mais prolongada, se você relaxa, você tira as preocupações da sua cabeça. Uma coisa que Lili falou aí, que a pessoa às vezes fica assim, ai, já tem uma hora, e quando é. você fala, gente, desliga ansiedade. o relógio. <risos> desliga a Ansiedade não relógio. combina não. com o trabalho de parto, gente. Não combina. E uma coisa assim que é importante a gente lembrar é que o trabalho de parto ele acontece é só. Eu acho que, eu costumo falar que mais de 90% do trabalho de parto tá. Dentro da cabeça, né? Ele acontece dentro, das, dentro da nossa cabeça. Então é muito importante você ir para um trabalho de parto, você começar um trabalho de parto relaxada, sem as questões emocionais. Quando a gente tá, não está bem emocionalmente, esse não estar bem gera várias coisas no nosso corpo, assim como um todo. Você fica com enxaqueca, dor de cabeça, é, alergias, tem várias questões que estão ligadas ao emocional. E o parto não deixa de ser diferente. Se você vai com o trabalho de parto, com o seu emocional abalado, você vai passar o seu trabalho de parto inteiro com uma dor dez vezes pior que a dor que você sentiria se você Sim. entrasse relaxada, né? Então, as questões emocionais, deixa de lado. Vem pro seu trabalho de parto com a cabeça aberta, com a cabeça tranquila, leve, preparada mesmo pro trabalho de parto. Bem, tem uma pergunta aqui da Érica. Linda, maravilhosa. Minha paciente <risos> perguntando o seguinte: "Ouvi dizer que parir no banquinho o risco de laceração é maior porque o bebê desce mais rápido. É verdade?" É verdade, Érica. Já tem estudos mostrando que, então esse nem é tema aqui da nossa live, é. né, Leli? Mas isso inclusive foi uma das coisas que foi na tese, na dissertação de mestrado da Sabrina, uhum. E depois tiveram mais estudos é, bem, es, esses estudos com posição de trabalho de parto e laceração, gente, são coisas muito novas são estudos pequenos, tá bom? Não tem estudo grande mas tem estudos pequenos com a posição do trabalho de parto, né? uma preocupação grande das mulheres é com a laceração que é o rasgo que o bebê faz quando a cabeça sai todo parto rasga? Não, mas a grande maioria rasga mas, em geral, não rasga muito. O que, que é muito, Kézia? Gente, vamos pensar nas nossas avós, que pariu com parteira? Parteira não dava ponto, tá bom? Nem, então, curava com erva, ervas. né? Fechava as pernas. Fechava, ficava, ficava com as pernas fechadas e passava erva. Então, a laceração, de vez em quando, alguém rasgava muito e ficava com o negócio rasgado. Porque não tinha. Então, vamos pensar, assim, que a laceração danada, que é a que a gente quer evitar hoje, é uma coisa que não é tão comum, assim. Mas a gente costura. E costura bem costurada. vocês fiquem tranquilos. Nós somos médicos, vai ter médico no parto de vocês, assim. Para isso. 98% dos, é isso. dos partos do Brasil são dentro do hospital. Então, tem médico pra costurar. Mas a gente, mesmo tendo médio, a gente quer evitar essa laceração, tá? Então, assim, é, quando o parto, a mulher tá na posição vertical, seria em pé ou sentada, tem vários benefícios. Oxigenação melhor do bebê, o parto é mais rápido, a mulher faz menos força porque a gravidade ajuda, mas tem uma desvantagem, sim. Quando o bebê faz assim, ó, mais rápido tende a lacerar mais mesmo. Então, claro que a gente faz várias coisas, a gente treina a mulher para não empurrar, a gente protege, a gente põe a mão para quando o bebezinho ele não vinha de uma vez, mas mesmo assim os estudos mostram que nesse tipo de parto tende a lacerar mais. Kézia, e qual que nos estudos lacera menos? A mulher de quatro, igual um cachorrinho, e dentro da banheira, parece que a água faz uma, uma contrapressão. Ah, mas minha prima teve um parto desse de cachorrinho de assim, e lacerou. Sim, eu já tive uma laceração de quarto igual a mulher tem é posição de quatro apoios. E pode ter, tem parto no banquinho também com um laceração. Tem um de, de muito parto no banquinho. Bares. Sem nenhum ponto, laceração nenhuma. Então não é assim, sabe assim? Estatisticamente. Agora você não vai deixar de ter um parto no banquinho porque lacera mais, né, gente? Não é assim. É igual a mesma coisa que a gente fala assim: cesariana complica mais que parto normal. A maioria das cesáreas não complica, a maioria dos <risos> partos não complica. Mas a gente tá aqui para buscar é, explicar para vocês, né, por que que a gente segue esse ou aquele caminho e orientar vocês. Mas voltemos aqui para as técnicas, né, Lili? Voltemos para o tema. <risos> voltemos para o tema então. Então vamos lá. Eu costumo falar que o trabalho de parto, eu, eu sinto como se fosse um parque de diversões. Você tá indo lá para o parque de diversões a Disney. E você já pegou ali aquele mapinha, hoje é o é um aplicativo, né? O que que tem aqui nesse parque? Ah, tem a montanha-russa tal, tem o brinquedo tal. Eu vou nesse, vou nesse, vou nesse. Você escolhe quais que você vai. E o seu objetivo é passar o tempo do trabalho de parto, se divertindo naqueles brinquedos, se distraindo... Até o bebê nascer. Enquanto você vai em um, vai em outro, vai em outro, vai em outro, vai em outro, você vai se distraindo, o bebê nasce e aí... Acabou. Você não tomou pele dural. <risos> ou então, acabou, foi em todos os brinquedos e aí cansou e, e quer pele dural. Então, quanto mais técnicas você conhece, se é seu primeiro filho, você já sabe assim, nossa, eu vou tentar todas. E se já é seu segundo, terceiro ou quarto filho, você já sabe quais que funcionam pra você. Né? Ah, Kess, no meu primeiro parto eu usei o TENS, gostei demais, mas a massagem não gostei, fiquei irritada. É, a hipnose foi bom, mas assim aquele tipo de música eu fiquei irritada. Então, assim, eu acho que é legal você saber todos. Exatamente. Você tá falando de música e vamos entrar na música. É, a gente sempre fala, pede para os nossos pacientes para elas fazerem uma playlist, né? Das músicas que ela quer escutar no momento do parto. Porque a música é uma coisa que remete a gente. Muitas coisas, pelo menos assim, em mim, desperta várias coisas. Às vezes você escuta uma música, você lembra de, de, de, um, de uma coisa, você lembra de outra, desperta as emoções. Então, baseado na sua vida, na sua rotina, no que você gosta, você vai fazer uma playlist com as músicas que você quer escutar no seu trabalho de parto. Tem uma música ideal? Você acha que tem? Muito variado gente. Eu muito de variável. tudo nessa vida, de música clássica fã. Muito fonte. variado gente. Não existe uma música ideal pra você colocar no seu trabalho de parto, né? Como todas as outras técnicas, é, você vai colocar uma música, você vai fazer uma playlist com músicas que te relaxam, que te remetem... Bons sentimentos, lembranças boas. Que te encorajem, sabe? Que tem música que você escuta que você fala assim, nossa, eu sou muito capaz. É, tem estudos que falam que a, a maioria das pessoas colocam... Músicas religiosas nas playlists de trabalho de parto ou músicas de meditação. Uhum. Né? Aí você pensa, músicas religiosas por quê? Porque na hora que você acha ali que você não está dando conta, você coloca uma música que te coloca um sentimento ali, é Deus falando com você, senão você vai, você dá conta, estou aqui com você. Né? Então é muito individual a questão da música, mas é muito importante. Eu acho. Né? Eu acho muito importante. O nosso cérebro tem essa capacidade de ser motivado com, com a música. Pouquíssimas pessoas, sei lá, que eu já vi que queria silêncio. Uhum. E a gente tem que respeitar, claro, o parto é né? da mulher. Né? Quando a pessoa fala assim, eu não quero nada, nada, quero nada, quero nada. Nem, nada. Conversa, nem conversa. Então né? é muito importante que a equipe de parto, pra quem tá aí, já vi que tem várias pessoas aí que, que são médicos, né, que são é, enfermeiro, doula, enfim a gente tem que respeitar, então a gente sempre pergunta, eu não chego lá e ligo simplesmente eu, eu, eu tenho as minhas que eu gosto ali, tem as dela, eu tenho é. várias playlists de música de parto que eu adoro trabalhar ouvindo essa playlist mas eu não posso chegar lá e ligar essa playlist tem que perguntar pra pessoa se ela quer Exatamente. ouvir aquilo porque aquilo pode estar tá sendo ótimo pra mim pra eu trabalhar, mas pode ser no péssimo pra aquela pessoa que tá parindo uhum. ali outra coisa importante em relação ao escutar são as nossas conversas né, uhum. é eu sempre conto um, um caso de uma paciente que eu tava um dia no parto, induzindo um parto, um parto demorado, e aí ela estava indo super bem, na hora do expulsivo ela deu uma travada e tava quase nascendo o bebê ela falou assim, não aguento mais, estou muito cansada pode usar um, um vácuo e aí, a gente teve que usar um vácuo na seu bebê. E aí, quando ela voltou na consulta de pós-parto, eu perguntei... Mas o que aconteceu no seu parto? Você estava tão bem, estava tão motivada. De repente, você ficou irritada, pediu passar um vácuo. ela ah, lá, doutora Kézia. Porque aí, né, eu tava lá empurrando o bebê, empurrando. De repente, você cochichou com a enfermeira obstetra. E aí, eu já entendi que você cochichou, que eu não estava conseguindo, que ia dar tudo errado. Eu falei, não... Eu cochichei que eu tava indo lá embaixo buscar uma Coca-Cola na máquina, se ela queria também. Então, assim, gente, é eu fiquei, assim, tão chateada com aquilo, eu fiquei tão triste com aquilo, porque a gente evita de conversar, a gente é. fica dizendo assim, ô Lili, é, eu vou pegar ali o partograma pra você preencher, e a gente fala assim, então assim, mas a paciente tá tão às vezes ali percebendo Ai oh, meu Deus, meu parto tá dando certo Elas estão gostando de mim, será que elas tão achando que eu tô muito mole? É, será tá... que minha força tá certa? E aí se a gente cochichou, ó lá Falou que eu tô tudo errado Oh, meu Deus Aí assim, Me... às vezes a gente ouve o batimento do neném E olha para um pra outra assim, né E olha lá, o batimento do neném tá errado Tá tudo bem, né? É, tudo bem. Tá tudo bem mesmo, tá né? tá gente? Bem. Você promete pra mim É aquela angústia, então assim é, Essa coisa é tão importante É... Essa confiança, a segurança. E se né? expressar também, né? Mostrar, assim, vocês colocarem o que, que vocês S querem para quem está atendendo vocês. Isso é tão importante. A gente é, lembra de um estudo que eu li lá na Secretaria de Saúde sobre. É, você acha que você vai lembrar desse estudo: a Sociedade Americana de Anestesiologia. Satisfação de mulheres com o parto. E aí, uma das principais coisas que dá satisfação é a confiança na equipe de assistência. Não precisa ser um equipe particular, mas se a mulher tá segura, quem tá você aqui, fez um vínculo, um vínculo, né? Um vínculo ali com, com quem, tá, no, com quem no tá cuidando dela, sabe? Então, acho que a grande dificuldade, talvez, aqui no Brasil, é da mulher chegar num plantão, é, né? Com toda essa questão da assistência obstétrica, né? Dos maus resultados obstétricos, esse histórico nosso de violência obstétrica, de, exceto cesarianos. As mulheres que chegam em hospitais, às vezes, elas não se sentem seguras para parir. E aí, às vezes a pessoa fala uma coisa pra ela, ela não se sente segura. Então, às vezes, até com a gente, às vezes ela pessoa a gente tá mentindo. Uhum. Ai, tá falando tudo bem, mas não tá tudo bem. Ela tá falando isso pra não ficar tensa. Se a pessoa não se sente segura, então acha uma coisa muito importante: olha, eu vou ser, eu vou ser verdadeiro com você. Se não estiver bem, eu vou te falar que não tá bem. Então, assim. Ou então combinar no pré-natal. Você quer que eu te fale tudo? Ou você quer que eu não te fale? Então já está tudo muito claro assim no pré plano de parto, né? Plano é, o de plano parto. de parto. isso o plano de parto. Você quer que eu fale pro seu marido, né? Então, isso é o plano de parto, muito importante. No plano de parto, escrever que externo que você quer, alívio dor. Escrever que, ó, que é analgesia. Escrever se é para se você pedir ou se você não pedir, né, Lili? Porque, por exemplo, eu mesma, no meu segundo parto, eu já escrevia esse meu plano de parto. Se eu pedir anestesia, vocês não me dão, e foi fantástico, gente. Porque eu pedi e ninguém me deu. A partir do segundo. E aí eu já sempre pedi, mas ninguém me dava. E eu achei ótimo aquilo, porque foi o respeito, né? É, então eu acho que é isso aí. Você coloca um plano de parto assim, olha, eu não quero que conversem comigo. Vocês conversam com o meu marido. Pra mulher não ficar contaminada. Mas a mulher fala, não, me, explica tudo pra mim. Se já me, me conha, vocês me contam, se já me cardia, vocês me contam. Porque aí tudo bem. Mas eu, eu acho que. que é, às vezes a coisa nem é tão grave assim, mas aquilo pode dar uma contaminada. Não, e assim, se, mudarem de, se mudar de ideia também, às vezes você vai pro parto com uma mentalidade que assim, ah, não quero escutar nada, não quero conversar. Na hora você fala assim, gente, coloca uma música, agora eu quero escutar tal. Todo ah, mundo, né? Pode. E assim, às vezes você começa escutando sua playlist, no final você não quer escutar mais nada. E eu acho que isso tudo é válido, assim, essa confiança na equipe, essa conversa, né? Mas sempre é, tendo a consciência que vocês é que estão no controle do parto Sim. de vocês. Né? O parto é da mulher, a mulher é a principal protagonista. Sim. Então isso é muito importante. Então vai ser os seus desejos. Né? A gente está do lado só para acompanhar. Mas os desejos são os desejos de vocês. E outra coisa que é importante a gente falar, que é desde o início, né? Eu estava pensando que o parto ele dura, o trabalho. Trabalho de parto. A gestação ela dura nove meses, não é à toa. Porque quando que você vai falar de parto? Quando você vai pensar nessas coisas? Desde o início, gente. Até antes de engravidar, né? É, a gente precisa pensar nisso, pensar no parto, pensar na dor. Pensar em como aliviar a dor, sempre. É, eu converso hoje com a minha filha de oito anos de parto. Eu tenho certeza que no dia que chegar o dia dela parir, ela não vai ter... Ela vai ter poucas dúvidas. Porque eu converso, é uma coisa natural com ela, com as minhas amigas, com as minhas sobrinhas. Isso é natural, eu acho que tem que ser assim. A gente tem que falar de parto o tempo todo com todas as mulheres, né? O parto, ele é feminino. Então, eu acho que ele tem que ser, tem que ser dessa forma. E outra coisa importante de trabalhar, pensando nisso tudo, é a hipnose. Hum. Né? Porque quando você trabalha com hipnose, você trabalha com hipnose desde de cedo, você aprende a praticar, você faz os exercícios. Você entra, quando, você, quando você vai pro seu trabalho de parto, você vai mais segura, mais preparada. Né? Do... Porque o desconhecido, ele gera medo, é uma dor que você não sabe como vai ser. Mas se você se prepara para ela, você encara ela de forma mais natural. A hipnose, gente, só abrindo um parênteses aqui no então, dia, esse tema. Eu, eu conheci a hipnose na minha última gravidez, né? Porque eu sou uma pessoa muito dolorosa, eu tomei dois sumaques hoje, pra enxerguei pra esteroideia, tá? Eu, só de... eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, controladora, essa carinha minha aqui engana muita gente eu tô ansiosa por tudo, jogar aqui em casa e ver esse tapete que tá sujo, eu começo a ficar ansiosa para limpar ele, se eu não consigo limpar eu, tudo me deixa ansiosa, tudo então é, e aí eu sinto dor, sinto dor de cabeça e aí na gravidez eu sempre quis diminuir isso, né então eu sempre lutei contra a ansiedade e eu busquei a hipnose porque eu percebi que o problema estava dentro de mim Problema da dor, né? Essa questão da dor, da ansiedade. E aí eu achei um livro chamado Hypnobirthing, de um hipnoterapeuta americano. Esse livro tinha sido me dado por uma paciente e estava guardado aqui no meu armário. Comecei a ler na minha última gravidez. A Fê, ela tá te dando um oi. Essa é isso aí, ela. Saudade. Depois que eu li ele também, eu comecei a fazer alguns cursos que tinha de hipnose e comecei a praticar na minha última gravidez, eu e meu esposo. Falei, gente, vou usar esse trem para ver se vai dar certo, se vai funcionar. E aí, na minha última, meu último parto, eu realmente estava completamente embriagada, assim. Eu, eu consegui entrar numa dimensão que o pessoal fala, aquela dimensão, assim, nirvana do parto. Não é que eu não senti dor, eu senti. Mas eu estava muito ocitocinada, tanto eu tive que é, tomar anestesia para tirar a placenta, eu tive que tomar bolsa de sangue, mas eu estava assim em outra, em outro plano. Foi tudo tão prazeroso, assim, que eu falo que até hoje, quando eu tenho qualquer complicação desse tipo, eu fico assim lembrando do meu parto, com tanta saudade. Os outros partos também foram muito bons, mas ele, eu tinha uma lembrança de muita dor e doía muito. Esse meu último parto, ele, eu, eu sentia tanto prazer nele por causa da hipnose. Eu tô embriagada, assim. Então, assim, e outra coisa que eu percebi também é que na gravidez, por causa da hipnose, eu fui me envolvendo muito com a gravidez, com os aspectos positivos da gravidez. Você acha que você se preparou mais para último? Muito, me preparei muito. Por quê? Porque, eu, apesar de sempre gostar muito de estar grávida, eu tinha muitos medos. Eu trabalhei com o Lili, gente, no comitê de óbito. A gente investigava os óbitos Nossa. maternos. Era só casos. né? Era só óbito. Era óbito de mulheres e bebês. Então, eu só, e eu só fui parar pra perceber isso, que eu era completamente contaminada por coisa ruim. E na minha última gravidez. quando eu li o livro de hipnose, que a gente começa a ver quais são os seus medos, quais são... A... Eu falei, cara, claro que eu morro de medo. Eu, eu... A minha cabeça, eu ficava só assim, ó. Essa gravidez da paciente aqui, ela pode morrer por causa disso, disso disso. Ao mesmo tempo que eu tava lá toda falsa na frente da paciente. Nossa, vai ter um parto lindo. Se relaxa. Mas dentro de mim, como médica, eu tava só pensando nas possíveis complicações que ela podia ter. Cada parte que eu ia, a paciente tava lá, dentro de mim, ataque cárdica. Imaginando no batimento do IBK na paciente ter choque. Então, assim, eu, eu vivia pensando nos problemas, porque uhum. eu saía daquele parto ali e ia para a Secretaria de Saúde analisar óbito materno. Uhum. Então, assim, na gra... e aí outra coisa que eu fiz, não sei se você lembra, eu tirei licença. Eu ah, tinha assim. seis meses de licença em vencimento, não, de licença prêmio, férias prêmio. Eu tirei os três meses antes do parto e três depois. Então, esses três meses que eu tirei antes do parto foi muito bom para mim, porque eu, tipo, dei uma limpada uhum. na minha Atualmente. cabeça... Dessa coisa lá do comitê de óbitos. Então, assim, cada pessoa tem seus medos. Às vezes é uma história da mãe, é uma história da família, ou dela mesmo, um trauma. Vizinho de amigo, a gente escuta tanta história, né? Quando a gente tá grávida, as pessoas chegam... Todos os dias você escuta uma história diferente, uma história triste. E isso também é importante. Você saber o que, que você ouve, o que, que você absorve quando você tá grávida. Né? Sim. Porque tem... Eu falo que hoje tem informação pra todos os lados. Então, você vai escutar o que você... Você capta o que você quer escutar, o que você deseja. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, com essas questões. O que que a gente, o que que você vai captar? E isso também eu falo para o parto, né? Por exemplo, é, as pessoas que estão na sua, no seu, no seu, ambiente de parto. O parto é um ambiente que tem, que você tem que ter relaxamento, você tem que liberar os você tem que liberar endorfina, né? Pra você dar conta de parir, aí você vai levar uma pessoa que vai te estressar, que vai ficar ali no seu parto. E aí, já tá? <risos> tá quase? Como que tá isso aí? Tá quase, tá quase, tá quase? Então, as pessoas que estão no seu... É, no momento do seu parto, tem que ser pessoas que participaram da construção com vocês. E vocês têm que construir isso. A gente, como mulher, a gente tem que construir isso, né? É uma construção durante toda a gestação. E isso é muito importante, porque... Às vezes um detalhe, uma coisinha que tira a gente do eixo e desconstrói todo, todo, o, todo o trabalho, né? Todo o momento que você se preparou tanto para ter. Lembrando que nosso parto é único, né, gente? A gente vai lembrar dele pro resto da vida. Você lembra de cada um. Pro, assim. resto, pro resto, gente, você pode ter. Eu tive quatro partos. Eu conto pra vocês todos os detalhes do meu quarto parto, assim. É, é um momento muito único na vida da mulher, gente. Sim. É muito incrível, marca muito a gente. Então vale a pena você investir, você se dedicar, você se preparar. É uma coisa da sexualidade da mulher, sabe? Não é só assim, ah, vou ali buscar um filho. O filho é, eu brinco assim, o filho pode, pode sair pelo olho filho, pode vir da cegonha, sabe? Não precisa parir para ter o filho. Claro que não precisa parir. Você pode adotar o filho, pode ser qualquer... Não precisa do parto para ter o filho. Mas o parto é uma experiência sua, sabe? O parto é, é a cereja, sabe? O parto é uma coisa muito sua. Vale a pena viver essa experiência. O que eu falo muito com as mulheres, não é que a cesariana é ruim. Você pode ter seu filho de cesárea, né? Você pode não viver o parto. Mas viver o parto é uma coisa muito gostosa, é muito bom viver o parto. Não fujo dessa experiência. E também não encare com uma coisa assim Ah, meu Deus, vou ter que ir lá ter esse parto Eu tenho umas pacientes médicos, principalmente Ai, vou ter que parir, né? Que preguiça, meu Deus, não acredito Eu não queria, não, mas o que eu vou fazer? É o mais seguro, né? É igual, eu, é igual eu fazer atividade física Ai, que preguiça de ir lá malhar Mas tem que malhar, senão eu morro, né? De diabetes, pressão alta, porque é saudável, né? Malhar, tem que comer alface Que saco, comer alface, vou ter que ir, né? Porque... Mas só, é o parto normal Tem gente que tá assim Ai, vou ter que ir lá, parto normal porque é né, o mais saudável, né? Por mim, eu fazer uma cesárea, mas já que é o mais saudável, vou ter que ir lá. Mas não anestesia, pelo amor de Deus, pra não sofrer. Gente, não é, assim. não é assim. Você tem que parto normal. Ai, hum, ai, que delícia de parto normal. Ai, vem em mim, parto normal. Tem que ser assim, Sim. gente. Senão, não vale a pena, não, gente. Parto normal é igual sexo. Ai, senão, vira estupro. Senão fica ruim. Aí não aí, vai aí é pra cesar. Exatamente. E assim, eu... desvincular a dor do sofrimento. Né? Você tá ali sentindo a dor do parto... Seu corpo tá todo se modificando para você parir o seu filho. Né? Então a gente precisa de desvincular a dor do sofrimento... E pensar que a dor do parto ela tem um propósito. E ela vai passar. Todas passam, gente. Cada contração passa. Toda contração passa. Você vai sentir ali uma contração... Tudo bem. No momento da contração, outra coisa que é importante a gente trabalhar é a respiração, né? Principalmente no momento da, da contração. A respiração você vai, é outro método não farmacológico já ali a dor, que você vai trabalhar o seu trabalho de parto inteiro. Você pensar assim, ó, eu vou inspirar, respirar, e essa dor vai passar, porque passa. Contração vai durar o quê? 40 segundos, um minuto no máximo, e vai passar. E entre uma e outra, você tem um período ali de você relaxar, um período de, sei lá, às vezes três às vezes quatro minutos... Né? às vezes a contração ela começa com um espaço maior, depois vai encurtando, por isso que é importante a gente mudando as técnicas, mas a respiração, todo o momento do trabalho, de parto é importante a gente trabalhar a respiração. Principalmente no expulsivo, porque quando você trabalha no expulsivo, essa respiração, você tem um autocontrole, você tem o um controle do seu corpo, você tem o um controle do seu períneo, então tá? é muito importante a gente trabalhar essa respiração também no finalzinho, é, no período possível e em todos os momentos, né? Todos os momentos do seu trabalho de parto... Pra ajudar a relaxar mesmo e aliviar aí essa dor. Uhum. Né? E, então já falamos aqui de massagem, respiração, respiração. Água, né? a água... A água, a gente falou do chuveiro, né? Chuveiro. Mas vamos falar um pouquinho da banheira, banheira também. Gente, banheira, gente. Primeiro a Lili falou... Que não era bom entrar muito cedo. Cedo quando que não é bom, Lili? Que momento que não é bom entrar na banheira, gente? É porque a banheira, que eu falo, você pode utilizar durante todo o tempo. Mas às vezes a banheira, ela dá uma espaçada na contração. E, ah, é bom pra mulher espaçar contração? É ótimo. Né? <risos> Mas, sem contração nasce? Não nasce. Então, às vezes, você fica na banheira um tiquinho, se a gente percebe que a contração tá ali, ficando mais espaçada... Né, que às vezes diminui até a questão do tônus mesmo, a gente vai te pedir, ou quem que vocês façam isso, se vocês não tiverem com a equipe, saiam um pouquinho do, da, da banheira, levanta um pouquinho, caminha, né, para as contrações voltarem a pegar o um ritmo. Então, como a água relaxa muito, o nível de relaxamento da água é muito extremo, a gente orienta que vocês entrem na banheira mais tardiamente possível, mais tardiamente que eu falo assim, 7, 8 centímetros, né? Mas no final... Ah, tem gente pedindo falar do tênis. Vamos falar do tênis também. Então, utilizar a banheira mais pro final. E aí tá a, a grande cereja do bolo, né? Todo mundo acha lindo, parte na água. Nossa, parte na água é bonito, fica bonito nos vídeos. Gente, parte na água não é que é bonito. É porque relaxa tanto, é tão gostoso, dá tanto prazer quando você uhum. entra na água. Que você acaba ficando e você não quer sair dele mais. Então até mesmo para um controle dessa temperatura, né, para manter. Quanto mais tarde você entra na banheira, quanto mais próximo do nascimento, mais a gente se beneficia aí da água. E quando você está vertical, por exemplo, chuveiro, você está verticalizada no chuveiro. Esse neném além, além de estar tá alivianador, o bebê está descendo. Posição vertical é a melhor posição que existe para o bebê descer. Então durante o trabalho de parto é muito importante a gente verticalizar, verticalizar, caminhar. Né? fazer massagem, dançar, agachar, levantar, é, utilizar a bola, a bola de pilates, a gente não falou da bola ainda, também é um método é, ótimo de aliviar a dor, a bola ela pode ser utilizada em casa, eu oriento minhas pacientes, quem tem é, intuito de ter a bola, de comprar, às vezes tem academia que tem, pega essa bola emprestada, começa a usar a bola em casa, sentado no computador, vendo televisão, a bola você pode fazer exercícios para um lado, para o outro, quicando na bola. Ajuda a aliviar essa pressão no cóccix, essa pressão na pelve é, e ajuda o bebê a descer também. O legal da bola é que a bola é ideal para você associar com outras técnicas. Chuveiro, pode levar a bola para debaixo do chuveiro e ficar lá, deixando a água cair nas costas, sentadinha na bola. Enquanto isso, você vai movimentando o quadril, massagem, né? senta na bola, o marido, a doula, a enfermeira, fica atrás de vocês, massageando ali a região lombar, massageando as costas, é... e a bola também pode ser usada durante todo o momento do trabalho de parto, tanto na fase inicial, no meio, no fim, tá? O tempo todo vocês podem utilizar. Agora o TENS. Você Sim. falou que você usou muito TENS, né? O TENS, gente, eu usei o TENS nos meus partos 2, 3 e 4. Não usei no 1 porque não tinha ainda aqui no Brasil. Então, o TENS é um aparelhinho, chama transcutanos eletro... Esqueci a outra palavrinha. Ele, ele emite um, um, uma emissão elétrica como se fosse um mini-choque que vai, a gente coloca na região sacral lombar quatro eletrodos, e aí, essas, essas emissões elétricas, eles vão dar um estímulo, parece um choque, mas é um choque pequeno. E aí, quando você sente esse estímulo ali, inibe o seu cérebro de perceber outros estímulos então o estímulo doloroso ele não chega no seu cérebro, você vai sentir só aquele choquinho ali. E aí você vai aumentando esse estímulo elétrico de acordo com o aumento do estímulo doloroso. Então existe vários tipos de tens para vários tipos de dores e você também existe o tens próprio do parto. É, esses tens do parto não são publicados no Brasil. Tem várias pessoas que vendem aqui, que importam. A gente tem alguns para alugar na clínica. A nossa doula tem um que é não é de parto dela, mas é, é, bem, legal, mas dela, é bem legal dela. O dela é ótimo, ela leva para os partos, coloca nas pacientes. Então, tem pacientes nossos que alugam os da clínica ou que usam o da doula. Tem gente que traz. Tem uns que vende, que vende até em farmácia, tem farmácia. uns descartáveis, é. que o pessoal compra para dor clônica, para dor lombar. Mas só que a emissão desse é um pouquinho mais baixa. É, então, tem várias opções assim. Eu amei. Meu, meu, meus, meus dois últimos partos, eu só tirei o tênis na hora de entrar na banheira para nascer. Pra mim, foi fantástico. Tem muitas pacientes que amaram, assim. E, então, é, é, ele é muito usado em muitos países, né? Ele reduz essa consciência né, de dor. Você, e o legal você, do tempo é que você mesmo controla. Você mesmo controla. Né? Quando você vê que tá aumentando, tem dois modos. Um modo entre as contrações e um modo na hora da contração. Uma outra técnica que eu não usei, porque não tinha no Brasil ainda, é o gás, né, ah, o gás lariante. Me fala, o que, é que você está percebendo das pacientes que estão usando o gás? Então, o gás... Ele é fantástico, né? Pena que é, não é acessível a todas as pacientes, mas a gente já teve, nós tivemos experiências com algumas pacientes. Minha irmã usou no trabalho de parto dela, tivemos uma experiência recente também de uma paciente nossa da, do Vila Mil. O que a sua irmã falou? Ela, ela ficou rindo? O tempo todo. Ela é, rindo o mais estranho. engraçado é ver a paciente rindo, né? Porque é, hum, chama não. gás de porque a pessoa fica rindo quando ela cheira ele o gás. Ele te dá um né? transe, assim. Dá um transe. Né? No momento da contração... Você puxa ele, você aspira esse gás e ele te coloca no, no, no transe, assim. E você não percebe a dor. A pessoa fica, a a pessoa fica parecendo que tá drogada. É, então, tá aérea, ela começa falando aérea. umas coisas meio lerdas, assim, umas bobagens. É. E fica rindo, né? Então, e é assim, engraçado. O bom, o bom do, do, do gás é que passa rápido o efeito. Na Por hora. você tem que ficar com a bala. Chupou, fez efeito, todo. parou de chupar, já passou o efeito. É. Na hora, assim. Você usa durante a contração. Começou a contração, você já... Puxa ali, aspira, né? Aí você vai aspirar o tempo todo durante a contração. Passou a contração, você não vai sentir necessidade de, de, de usar ele. É. Mas é muito legal, gente. É muito legal. É. E todos esses, esses métodos a gente usa no intuito de postergar, postergar. ou não ter anestesia. A questão do gás, assim, gente, é que todas essas técnicas não farmacológicas, o que os estudos mostram é que é, a maioria das mulheres do mundo inteiro, onde os estudos foram feitos... Ele não, é, nos estudos né, dos países é, industrializados, onde uhum. foram feitos, não evitou de usar a pele dural, tá? Inclusive o gás. É. Então, o que, que a gente pode falar? Essas técnicas, elas não são iguais à pele dural. Claro que não. Dor zero não existe, não. gente. Não. Nenhuma técnica dessa, gente, tira a dor igual à pele dural. Era a Mari Guimarães... Que... Oh, gente, o gás... Eu não... Você já chupou ele alguma vez? Já. E aí? Você riu? Gente é bom. É. <risos> você começa a rir. E no par da minha irmã, depois que nasceu, né? Eu tava lá no estresse, eu precisei do gás, viu, gente? O da minha irmã. <risos> eu imagino eu assistindo meu sobrinho, nascendo, o primeiro par dela, o um menino em OS. Eu falei, não, gente, não dou conta. Aí depois que nasceu, né? Que eu respirei fundo. E aí eu experimentei o gás. Foi de Sofia, inclusive. É a única é maternidade... Pública, pública assim. né, que, que tem o gás. Não sei se tá tendo ainda, a tá ali rindo de mim. Gente, é muito engraçado, porque na hora que você aspira, você acha que você tá flutuando, assim, sabe? Você tem uma sensação muito estranha, mas é muito rápido. É muito rápido. Aí já volta, eu aspiro, né? Eu já volta. a hora eu vou cheirar. A hora eu vou cheirar, vou dar uma chupada nesse lugar. Hum. É, mas é engraçado, assim, tinha uma, uma, uma série, não é, que se chama Call the Midwife, que era das parteiras da Inglaterra, na década de 50, quando começou a usar o gás. E aí foi um médico, era muito engraçado. A Mari quer flutuar então, gente. <risos> foi quando, é muito engraçado porque essas parteiras, elas iam de bicicleta acompanhar os partos. E aí tinha um médico, ninguém queria o um médico, né? Porque o médico era o chato da história, o legal era as parteiras. Só que aí o médico, ele chegou com um gás ele tinha um fusquinha, um carrinho, tipo um fusquinha assim, e ele chegou na cidade com esse gás, que agora eu vou tirar a dor de todo mundo no parque, e as mulheradas, nossa, a gente vai querer é parir com esse médico, e é muito engraçado esse episódio, que as enfermeiras ficam preocupadas, e agora nós vamos perder o nosso emprego, que chegou um doutor aqui com o gás, aí ele abre uma bolsa de couro assim, ó, com o um balão do negócio do gás, <risos> chega na casa da mulher e dá, a mulher, dá uma sugada, eu lembro quando eu vi, eu falei, gente, olha que legal, na época começou a ter o um gás imagina no mas não você com com, com com seu carro, Meu carregando um com uma, gásinho, de gás. uma balinha de é gás. Quem, quem vai dar conta, gente? Então a gente tem o gás. que mais, Vi? É... aromaterapia Não falamos da aromoterapia, aromaterapia Aromoterapia, né? né? Agora o, os óleos, né? Tá cada vez mais usados os óleos é, os óleos essenciais. E assim, muitas mulheres estudam qual o tipo de óleo que vai ser bom pra você durante o trabalho de parto. Tem gente que faz um mix, né? Um mix de óleo. Eu lembro que eu atendi uma paciente, que ela falou comigo assim, Lili, eu não quero... A gente Parece usa muito lavanda. É um carregador aqui, Lili, que tá acabando. A gente usa muito lavanda, né, no quarto. E teve uma paciente que falou comigo assim, Lili, eu não quero é, lavanda de jeito nenhum, porque eu, colocava lava... eu usava lavanda com a minha cachorrinha e ela morreu e me remete muito a ela. Então, até nessa questão do cheiro, né? E também tem a questão de ter mulher, tem pacientes que ficam nauseosas, que não gostam muito de, de, de um cheiro ou outro. Então, também é importante vocês sinalizarem pra gente que, qual o aroma que vocês gostam, qual o aroma que desperta algum tipo de sentimento. Mas a gente pega, por exemplo, a lavanda. A lavanda, ela, ele é um, um óleo essencial que também traz um relaxamento muito grande, né? Pegou isso? Tá Pega que também traz é, um relaxamento muito grande. E ele reduz os hormônios de estresse. Então, por que, que a gente usa lavanda assim? Você quer relaxar, você coloca lavanda. Lavanda reduz esses hormônios. Então, não deixa não fa faz com que a gente não fique tão estressado durante o trabalho de parto, né? Tem outros que são afrodisíacos. Como é que é o nome daquele? Tem um nome... Ai, é um nome engraçado. A Lena usa muito eles. É... Que ele, é, ele é afrodisíaco. Então, assim, o ideal... É para liberar os tocino, né? é né? Para liberar os estocina, é. E o, o, os óleos essenciais também tem os momentos, né? Qual o momento que você vai utilizar qual? Gerânio. Gerânio também, Érica. Gerânio também é muito bom. Mas O, esse... a, o afrodisíaco, a Érica sabe, ah. né? Gravidou rápido, ninguém sabe por quê, né, Érica? <risos> <risos> então, assim, é bom vocês relatarem pra gente, assim, o que vocês que gostam... o tipo de cheiro que vocês gostam... né? do aroma, isso também é muito importante. É igual perfume. Eu nunca vou de perfume pra parto. Olha. Porque às vezes a paciente agarra a gente, Sim. abraça... E, imagina você lá em trabalho de parto sentindo dor... e não, aquele cheiro que pra mim tá legal... talvez pra vocês tá horrível. Né? Então isso é muito importante. É, sempre antes de usar as essências... vocês pesquisarem, ver se o cheiro agrada vocês... Teve uma vez também que eu lembro que a gente chegou com o óleo... Na hora a gente pingou, assim, no banheiro da paciente... Ela tinha uma alergia do, do, da essência... Que ela começou a empolar todinha. Então teve que tomar um banho e tirar aquele, aquilo ali... Porque tem uns óleos que causam tipo de alergia de laranja, por exemplo... Os, os mais cítricos... Né? Vocês têm que testar e ver se, se dá com vocês. Mas também é muito bom, assim como a música... É, assim como a hipnose... o. O cheiro remete muito. Eu, eu, eu sinto muita coisa com cheiro, você sabe? Uhum. Gente, eu lembro de cheiro, assim... Tem cheiro que me remete à minha infância. Uhum. Na hora que eu vou arrumar a merenda dos meninos... Eu lembro do... eu volto lá atrás... Na minha cheiro, época de escola. O cheiro do suco na merendeira. É. O Exatamente. suco derramado na merendeira. suco derramado na merendeira. E... Eu lembro que teve uma paciente... Que eu atendi uma vez... Que... não sei se você estava nesse parto... Ela falou... ela teve um relato... Ela falou assim... Depois que ela pariu... Que acabou tudo... Ela falou assim... eu quando eu fechava o olho... eu voltava na minha infância... eu lembrava da minha avó... da minha avó me chamando... e aí eu senti um alívio da dor... lembrando da minha avó... eu me remetia... lá atrás... eu, eu me via na casa da minha avó... e ela conseguia... É, entre uma contração e outra... aliviar a dor dela dessa forma. Então assim... são inúmeros... são inúmeros... inúmeros... inúmeros... É, vocês precisam estudar, saber, ler um pouquinho sobre cada método, né? Até mesmo para vocês conseguirem sinalizar pra gente o que, que você vai usar no dia. Isso é muito importante, muito importante mesmo. A Leite falou que ela é muito sensível aos cheiros também. Pois é, exatamente isso. Tem certos cheiros que a gente volta na cena, né? Na hora. Uhum. É exatamente isso. Por isso que é importante vocês colocarem. Estudo pra uhum. gente. E, e a construção do plano de parto é um espaço que você tem pra colocar estudo, gente. Né? Tem gente que fala assim: ah, mas eu não sei nada do plano de parto. O plano de parto ele é muito individual, ele é muito de vocês. Então, é um espaço que quando você começa a ler, quando você começa a estudar sobre parto, a gente se entra nesse, nesse mundo que você descobre coisas que você nem imaginava que faria diferença no seu parto e faz toda a diferença durante o seu trabalho de parto. Sim. Sim, gente, quem precisar de alguma ajuda para fazer plano de parto, entra no blog do nosso site, escreve lá plano de parto, aí vai aparecer um post do blog sobre plano de parto e tem um modelo, um modelo que você baixa lá tem um pdf, vocês podem imprimir e usar aquele como modelo porque o plano de parto claro que muita coisa pode mudar na hora mas é um, um plano de partida para uhum. você saber o que, que você vai estudar o que, que você pode pesquisar e aí você vai ver se na maternidade você vai ganhar bebê, por exemplo, tem lugar disponível, Isso. né, se na sua cidade aí tem o tempo, se pra tem você, banheira, lugar. você vai poder utilizar banheiro ou não né? né, se você pode levar a banheira, por exemplo se a gente for falar, o tema de hoje não estava falando de anestesia mas qual é o tipo de anestesia tem no hospital se você quiser, se é Pérez, se é se você pode escolher, se tem anestesista de plantão ou se você tem que levar o seu né, e se você vai ter bebê com no, no, no, no hospital de plantão, né se, se, que técnica que tem disponível, né ou se você tem que levar as suas coisas, se você tem que levar a sua banheira. Enfim, você tem que entender bem onde que seu bebê vai nascer e o que, que você tem que levar e o que, que tem disponível. Exatamente. Porque a gente que trabalha com equipe multidisciplinar, a gente já tem tudo esquematizado aqui. A gente tá acostumada mais... com os nossos hospitais, a gente sabe onde tem tudo. Então, assim, primeira coisa, quando você pensar, é, vou ganhar neném em tal hospital, já direciona, eu vou ver o que, que tem nesse hospital. Que que tem? tem bola lá, será? Né? será que tem um olhinho, será que tem doula sim. que é essencial tudo isso aqui que a gente está falando de métodos não farmacológicos a doula é essencial sim, nesse trabalho sim. né a, a pessoa principal assim para ajudar para direcionar vocês nesse uso né dos métodos não farmacológicos da, de aliviar a dor é a doula sim. né estava um explicando para essa paciente né que é uma médica assim eu, toda vez que eu atendo médicos eu eu sei que às vezes tem uma barreira, assim, né, de médicos de, de terem doulas e tal. Às vezes, que, às vezes não, eu não preciso, não, vou tomar dural mesmo. Médico é muito farmacologizado, né, para as coisas. E aí eu já começo aquele diálogo explicando a importância da doula, das evidências científicas, né. E aí eu fui olhando. A doula vai conversar, vai te preparar durante a gravidez, vai te mostrar quais são as técnicas, vai te ajudar com o um plano de passo. Por quê? A parte técnica, que é enfermeira obstetra e médico obstetra, claro que nós também vamos ajudar na parte emocional. É, claro. Tudo, só tá que, em todo esse processo. Claro. Óbvio, só né? que nós estamos muito preocupados com a parte técnica, né? A enfermeira está monitorando o tempo inteiro mãe, bebê. Né? primeiro vai estar tá monitorando ali a evolução do trabalho de parto o bem-estar do bebê o tempo inteiro ali, aquele cuidado ativo ali do batimento do bebê da evolução das contrações, dilatação da mãe e o médico vai estar tá pronto para agir caso haja uma complicação e quem vai estar tá ali lado a lado com a mulher, cuidando do bem-estar cuidando do alívio da dor cuidando é... emocional é a doula, então assim, essas técnicas todas que a gente está falando aqui é a doula que vai te mostrar tudo que existe na gravidez e te, te, e te entregar na mão na hora que você precisar, né? Exatamente. Então, é, doula não é a técnica de alívio, mas ela é o que te, te permite. É o que permite é o caminho, né? É, o, é caminho. o caminho. E quando a gente fala de vocês pensarem no parto, é isso: você vai num lugar que você nunca foi. Aí você pega seu GPS, você vai jogar lá e você vai pesquisar o caminho. Mesma coisa o parto. Você pesquisa o que eu vou fazer para chegar, como que eu posso chegar até o final. Como que eu posso chegar até o parto. Né? E aí dentro desse, desse caminho, você vai direcionando, vai vendo suas, dentro das suas particularidades o que, que você quer, o que, que você deseja. É, eu tava fazendo uma associação hoje do parto, você pensa assim, uma tatuagem, né, então, quase Grande parte das pessoas hoje tem tatuagem. Todo mundo sabe que tatuagem dói. Fazer tatuagem. Dói demais. Quando você vai fazer tatuagem... Você não vai ser Ai meu Deus... Eu vou morrer de dor na tatuagem... Porque senão a gente nem sai de casa... Uhum. Para ir fazer. Né? A gente sabe que dói... Mas você não vai com a cabeça preparada... Não dói, mas não... Vai ficar lindo final... Depois que estiver pronta... Vai valer a pena. Por que que para o parto é diferente? Né? Sendo que o parto vai trazer pra gente o, o maior amor da vida, da gente. Por que que no parto é diferente disso? Então, em tantas situações da nossa vida, a gente sabe que dói, a gente sabe que vai machucar, mas a gente não vai, né? Não encara e não dá cara lá em muitas situações. Várias. Cirurgia plástica, todo mundo sabe que dói, que vai morrer depois. Mas você não vai pensando, você foca no quê? No resultado, não vou focar no depois, que eu vou estar lá linda, magra, peituda, não sei qual o foco de vocês... <risos> Mas é isso, o parto é a mesma coisa, gente. Encarem, entrem no parto de cabeça. Não tenham medo da dor do parto. A dor ela é muito subjetiva, ela é muito relativa. Né? Pra dor tem jeito. A gente tem isso, tudo esse leque de coisas que a gente pode utilizar. E se tudo isso não resolver, pele durar. Né? Aí tem a anestesia que também é uma. Existe e tá aí para ser utilizada. Mas quanto mais tempo a gente conseguir postergar, ou se a gente conseguir adiar, né? Melhor é. Muito então bom. é isso. Muito bom. Tem um tempinho aí ainda? Se não, querem senão perguntar o Instagram, coisa, o Instagram tira fechar? a gente. Se não, o Instagram derruba a gente, Lili. Gente, então, ó, quem quiser depois tirar dúvidas, escreve estamos... aqui embaixo, viu? Que a gente responde. É, estamos disponíveis aí pra vocês, tá bom? No Instagram, pode perguntar. E a Kézia vai deixar essa, essa live Vou salva. Vou deixar salva aqui no YouTube. Tá bom, gente? Obrigada, Lili. Beijo. Foi ótimo. Beijo pra vocês, gente. Semana que vem tem mais.